É, quando eu resolvi mandar meus trabalhos para a Comum tem uma coisa que me chamou muita atenção a primeira é que no edital estavam falando era um edital que agenciava um pensamento sobre fraturas de heteronormatividade né? e aí uma das perguntas era o que você entende que é comum e eu preciso dizer caso ainda não tenha ficado evidente é, o comum para mim é e são as políticas e estéticas de mulheres negras. Para mim não existe outra maneira da gente conseguir fazer uma mudança, se não for pelas mulheres negras, nós que tivemos os nossos corpos arrastados e faqueados, baleados enfim, tudo isso. É importante te dizer isso. Se você ainda não entendeu, eu sou uma mulher negra e a minha vida, a minha religião, a minha política é uma política de mulheres negras. É por isso que eu trabalho todos os dias, é por isso que eu levanto. Não seremos mais interrompidas, nunca mais. Não seremos mais baleadas, não seremos mais arrastadas, não seremos mais enlouquecidas. Não seremos, simplesmente não seremos mais. É... E aí uma das coisas que me chama a atenção nesse edital é justamente olhar para isso e pensar o que, que eu, que tô nesse trânsito pensando em, em contato com outras mulheres, Posso vir aqui para Santos, que é uma cidade que no meu imaginário tinha um lugar assim, de riqueza, né? da minha infância, porque todo mundo dos meus amigos brancos do colégio vinham para Santos passar férias. E eu pensava, gente, mas o que é que Santos tem de preto? Né? E Santos que é um porto, e foi muito tempo também porto de escravos, então que mão que sustenta Santos e que sustentou e que sustenta até hoje. E aí você vai no Porto de Santos e aí você vê que os estivadores são pretos, mas a galera que está na cidade, tá nos restaurantes e tudo mais, são os brancos. e Isso para mim é enlouquecedor, porque é a repetição de tudo que acontece nas cidades brasileiras. né? A mão de obra é uma mão de obra negra, mas as pessoas que utilizam os benefícios dessa produção econômica são, são os brancos e eu não aceito mais isso, eu não quero mais. A gente vai mudar isso e a gente vai mudar justamente pelas mulheres negras, é assim que a gente vai mudar. As pessoas dizem, as pessoas dizem que não conhecem os trabalhos de mulheres negras e eu posso aqui agora nesse vídeo de três minutos dizer pra vocês no mínimo umas 200 mulheres produzindo em Brasil e fora de Brasil. É, gostaria que vocês estivessem mais atentos, porque não cabe mais. Já dizia a nossa musa maior do feminismo negro, Angela Davis, é preciso não só ser é, não ser racista, a gente precisa ser contra o racismo. Não adianta só a gente não ser machista, a gente precisa ser contra o machismo. E uma das maneiras é a gente mudar os olhares. né? Uma das coisas que eu convido vocês é... Convidem mulheres negras para mostrarem suas produções artísticas, intelectuais, teóricas, que mulheres negras vocês estão usando no trabalho de vocês, né? Isso, para mim, tem tudo a ver com arte estética do comum e comunidade. Quando eu vim para cá, a minha ideia o utópica era ah, eu vou chegar aqui, vai ter várias mulheres pretas, a gente vai se unir, vai fazer o bonde da rabeta e vamos, ó, colocar essas santos para acabar com tudo. E... Uma das coisas que eu acho mais difícil é de ser uma mulher negra é que toda hora a gente precisa se reinventar, né? Porque a gente precisa sobreviver. Então, às vezes não dá pra você vir numa oficina que é muito legal e que tem tudo a ver com o teu trabalho, porque você não tem dinheiro do ônibus, né? Não dá pra você vir pesquisar uma coisa porque você ainda não entendeu o que é isso que você precisa pesquisar. E a gente precisa de tempo, dinheiro e espaço para errar. As mulheres negras, os negros, os indígenas, as pessoas que tiveram à margem todo esse tempo, elas precisam desse espaço para errar. Acho que o para comum pode ser esse lugar, esse aliado, né? Porque a minha pergunta é o que faz de vocês brancos legais, né? É justamente isso. Como é que a gente ver os brancos como aliados e não mais como colonizadores. Qual é o seu lugar na plantation? O que a gente faz para a gente sair desse lugar de violência? Eu não quero que o meu trabalho seja usado para reiterar violências. Eu quero estar com as mulheres negras, eu quero estar com outras mulheres. Eu quero que as mulheres negras possam existir de uma maneira plena, eu quero que a gente possa andar na rua, eu quero que a gente tenha dinheiro para ir viajar, eu quero que a gente tenha dinheiro para ir tomar café, nos melhores cafés. Então, se a gente pensa numa estética do comum, a gente pensa em mudança. E essa mudança ela é estrutural, ela não pode ser só uma mudança... É, numa estética, da estética daquilo que a gente acha que é bonito ou feio, sabe? Numa ideia bem simples. A gente tem que fazer essa mudança e essa ruptura e essa fratura ó, muito profunda. E para isso, muitas vezes, a gente precisa sair do nosso lugar estável. Porque, afinal de contas, se a gente quer mudança, a gente precisa parar de debater é, só as políticas de afirmação, afirma, é, políticas de afirmação a gente também precisa entender que lugares ocupar né isso é tudo muito complexo mas o que eu quero dizer é num país que não consegue debater a lei áurea como é que a gente vai falar sobre questões de privilégios isso é bem importante então eu vim para cá justamente para criar o um incômodo e talvez eu não tivesse a consciência do que a minha presença traria para esse lugar com as outras pessoas, com os outros residentes, com as pessoas que passam pelo instituto. É... E aí, nessa minha ideia utópica de encontrar outras mulheres, eu acabei não encontrando tantas mulheres quanto eu imaginava, mas eu acho que eu encontrei pessoas muito dispostas a se doarem, a conversarem, a dialogar e a pensar um mundo possível. E isso para mim foi incrível, isso é incrível. Sim. Já estou com saudade de... Ficar aqui, me convidem mais vezes, acho que Santos tem uma potência muito grande, tem muitas mulheres fazendo várias coisas. É... E é isso, gente. Inclusive quero deixar aqui, sigam o portal Moja, tá? Que é que a gente tá fazendo esse vídeo. Meninas, venham aqui, apareçam os carinhas de vocês! Olha isso. que coisinha mais bonitinha, gente! <risos> Tá? Então é isso. Eu só quero dizer muito obrigada. <risos>